Rosa Luxemburgo nos inspira é, por sua militância revolucionária. E fico, ficamos muito felizes com a possibilidade né, do seu legado inspirar entidades como a Fundação Rosa Luxemburgo, que está aí seguindo num caminho, né, é, apoiando todas, todos, todos nós. Então, viva o legado das mulheres negras, viva o legado das mulheres, viva o legado das mulheres indígenas. Axé!